Me manda aí a sua história, que eu vou ter o maior prazer de contar aqui quando eu tiver.. Opa, eu vi alguém ali. Ah, mano. Ele correu pra cá, será que vai aparecer? Não, então, tem um Ah, mano, deixa eu passar pra me matar o cara. Poxa, macaco, se me muda. Eu não acredito que esse cara já me matou duas vezes. Então, eu vou pegar ele lá agora. Opa, tem um ali, viu? Um aí ah, ele morreu de quê? el camino